Olá, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre um: surdo pode ou não namorar surdos e ouvintes. Mas se inscreva aqui no canal e curtam esse vídeo. Ok, surdo pode namorar ouvinte ou só pode namorar surdo? É igual gente! A pessoa é livre para escolher. Tanto namorar um ouvinte, quanto namorar um surdo. É livre. Você pode namorar o que você quiser. Por exemplo, vamos ver. Se um ouvinte começa a ficar interessado por uma surda, tenta se aproximar e a surda fala, Desculpe, eu sou surda e então o ouvinte realmente está interessado. Mas como que vai ser essa comunicação? Como vai ser esse relacionamento se ele não sabe língua de sinais? Calma, dá para ter estratégia. Dá para usar mensagem de texto, por escrito no papel. E com o tempo, esse ouvinte vai aprendendo a língua de sinais. A surda vai ali ensinando, vai então interagindo com ele ele vai aprendendo. Os dois são seres humanos, correto? O ouvinte então tá ali aprendendo Libras, e se desenvolvendo, e isso é muito importante para que a comunicação entre eles seja muito melhor e muito mais leve. O ouvinte tá ali se apaixonando cada vez mais pela surda e consegue aprender Libras. E a surda, que faz parte da comunidade surda, vai convidar o ouvinte para participar. E essa interação será muito benéfica para ele. Gente, eu já vi muitas pessoas ouvintes namorando, casando com pessoas surdas. Vocês já viram? Tendo filho, namorando ouvinte, namorando surdo. Isso é normal, somos livres. Não tem isso de... Ah, surdo namorar ouvinte não pode, não pode, é proibido. Não tem isso, gente, é livre. Vocês gostaram desse vídeo? Então coloque aqui as suas opiniões e suas sugestões sobre se surdo pode ou não namorar ouvinte ou se só pode surdo. Se eles podem se apaixonar, me conta aqui como foi com vocês e nós prepararemos novos conteúdos. Tchau!